Oi gente, eu sou a Tata e olha só, tá tudo novo por aqui, muitas novidades, muitas coisas novas estão por vir nesse canal Vocês nem imaginam a quantidade de coisa legal que eu tô preparando pra vocês Coisas legais, absolutamente coisa não é uma coisa Estuação. legal é. Então vamos direto ao assunto, pra começar que por incrível que pareça esse vídeo não é só para mulheres, tá? Eu então é? Eu você tá aqui, aqui, ó. Vai participar. ficou curioso, porque tinha tanta coisa diferente aqui que ele ficou tipo. Que é isso? É sério que isso existe? Eu diria pra você mandar esse vídeo para um homem, para um amigo. Eu só queria instigar os homens a conhecerem um pouquinho mais desse nosso universo, que não tá fácil, né, gente? Não tá fácil. se já, já fiz uma story. E as respostas foram as mais inusitadas possível. Por isso também que eu decidi fazer esse vídeo. Então, gente, eu vou começar por esse. Eu já vou começar pelo mais polêmico de todos. Eu nunca usei um desse. Quem mais? Alguma mulher aqui também nunca usou um desse? Deixa aqui nos comentários. O que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas é ler os comentários de vocês. Então, é comentem aí que eu respondo. Isso aqui, o que é isso? foi com isso aqui ó, que eu fiz o story. Parece uma coisa sexual. Parece, né? Parece um brinquedinho sexual. Por falar nisso, não esquece de deixar aquele like, de é ativar de o sininho. Vou usar isso em todos <risos> os vídeos. Ô, gente, olha que bonitinho, veio até com uma bolsinha. Olha só que bonitinho. Uma curiosidade: eu, Tata, nunca usei esses absorventes mais diferentões. Tô muito arrependida, muito chocada, muito triste comigo mesma por nunca ter usado. Mas aí eu entendi que eu nunca usei. Porque o mundo conspira contra a gente entrar em contato com isso, né, gente? A gente é ensinada desde pequenininha que, é, que nojo, nossa, não fala, ai, não conta. Quando a gente vai pro banheiro, no colégio, a gente esconde, né? Eu lembro que eu escondia. É proibido as pessoas saberem que eu tô menstruando. A palavra menstruação é uma palavra que ela já tem um peso. Tu não chega por aí e fala, estou menstruada. A gente fala, ah, tô naqueles menstruada. dias, é, eu já usei o termo dias de princesa. Ah, vá, né? Dias de, é de princesa, princesa uh -huh. pra não soar pesado, não soar feio, não soar o um quê? É uma coisa que acontece com o nosso corpo, nós somos animaizinhos, fazer o quê? Você tá falando menstruação? Menstruação. É menstruação, é. Menstruação. É menstruar, não? É? Não menstruar. nem de homem, menstruação. É menstru, é com n. É. Tem que ser. Girlstruação. Girlstruação. Enfim, a gente é sempre levada para um caminho de entrar em contato mínimo possível com aquilo. Então eu sempre usei esses convencionais, assim, ó. O que é um absorvente convencional? Esse aqui, ó. Vou abrir. Você que é menino, que é homem, que nunca viu absorvente é assim, ó, vem num negocinho assim. Aí vem com um outro negócio aqui de plástico. Esse é o padrão. Faz lixo também. Ah, não, é papel, é papel. Mas faz lixo também. Bem, esse é o, esse é o padrão, com abas. Tem os sem abas também, que é igual isso aqui, mas é sem abas. Aí tu tira aqui, ó. E aí tu cola esse negócio aqui, ó. Aqui... Não, mentira. <risos> aí tu cola esse negócio aqui, ó, na tua calcinha, no fundo da tua calcinha. E aí, como ele tem abas, você faz assim, ó. E aí bota a aba na calcinha, entendeu? Ah. E aí fica assim, ó. E aí aqui vai a sua vagininha eu ia dizer pepequinho é um saco também esse negócio a gente tem que ficar inventando apelidinho porque senão fica muito ofensivo aí o sem abas ele é assim ó e aí só coloca na calcinha mas é uma bosta Por quê? porque ele, ele escorrega ele entra né Escorrega para um lado escorrega para o outro aí vaza não sei vocês mas eu não, não curto sem abas aí na hora de descartar tem, já fui em banheiros e aí tava lá assim, né, negócio assim. Ó. É legal fazer assim, né, pra coleguinha, principalmente quando você vai em banheiro público. Vamos, vamos popularizar o negócio, vamos, mas também ninguém precisa ficar vendo ali a o estrago da outra, né? Aí enrosca assim e bota. Eu faço assim, aí bota dentro do negocinho. Enfim, Toneladas de lixo, toneladas de lixo. Parece que a gente tem em média 10 mil ciclos menstruais na nossa vida, e isso resulta em mais ou menos 150 quilos de lixo de absorvente. Por que a gente continua com isso, gente. Você falar que é caro, cara, é muito caro. Um pacotinho vai no banheiro tá cheio tu troca nossa acho que tem tem vezes que a gente chega a usar seis por dia ou mais inclusive eu fui no supermercado com e sem elas absorvente interno fraldão e como vocês puderam ver no mercado não tem esses absorventes mais diferentes então, aqui que eu tô louca pra mostrar pra vocês e é tudo um comprou entendeu mentira? não é tudo um comprou mas assim tudo leva a gente a Fingir que não está menstruada, não entrar em contato com o nosso próprio sangue, com a nossa própria. Sabe o que é a menstruação, né? A menstruação é o nosso útero que ele tá ali todo mês preparadinho para receber um bebezinho. Toda vez que o útero fica ali prontinho e não vem o um bebezinho, no final ele escama e aí sai o sangue. Homens, vocês sabiam que a menstruação não é só composta de sangue? Não, ela é composta de camadinhas do útero também, delícia. sabia? Enfim, no mercado não tinha esses mais diferentes. E eu tive que o okay, que? Ir atrás, né? Tem algumas farmácias que tem esse aqui, outras farmácias não tem. Eu comprei na internet e não é barato, ainda é caro. Mas, se botar na balança que tu usa 10 mil absorventes desse aqui por vida, faz as contas aí, sei lá, não sei nem fazer essa conta de tão grande. Esse aqui, ele dura 10 anos, gente. Olha só, amor, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Se cada menstruação. 10 anos? 10 anos. 10 anos? 10 anos? É muita coisa, né? Se for bem cuidado, se tiver em bom estado. É legal tu ter uma panelinha na sua casa só para lavar o seu sininho. A panela de preferência que não faz comida, né? Panelinha que não faça comida, né, por favor? Ah, se tu mora sozinho quiser é. <risos> esterilizar o teu sininho na mesma panela que tu faz tua comida. Então tu entendeu, né? Tu vai dar uma dobradinha assim, vai colocar e o negócio lá. E aí vai ficar um copinho. E aí depois tu vai assim, E aí vai sair. O legal é que tu vê, né? quantidade de sangue que sai da tua menstruação eu não tenho noção da quantidade tá de sangue aí aí tu não se quiser dá para poder até coletar e regar plantinhas vão gerar polêmica o que, que vocês acham hein de utilizar o sangue menstrual para regar plantinhas Será que é igual a tomar urina que diz que faz bem hum, não sei tem gente que faz hidratação no cabelo com urina sabia quem aí já tentou não experimentou. já experimentou nos comentários nossa o tem uma história triste que ele tomou xixi quando mas era criança mas eu sou a tomar gente gente vamos continuar aqui ainda no, no lance dos internos ali tem esse aqui que ele é o mais comumzinho de todos né então tá então a b como é que tu faz você é aqui gira é aqui, é aqui, é aqui dessa marca né para lá e para cá e aí como é que funciona Mirinos? assim ó tá vendo é isso aqui um, não sei matar vizinho mata torpedinho pega isso aqui ó bota o dedinho aqui ó e coloca lá dentro aí fica esse rabetinho aqui se algum dia você já viu um fiozinho saindo pela pela vagina de uma menina na praia, ou sei lá, não você tava se um... relacionando com ela. Não era o cordão do não... sol. Não era fio Não era um fio, que era um de fio dental que foi parar no lugar <risos> errado, tá? Foi o cordãozinho do OB. Esse aqui eu nunca usei. Comprei aqui pra abrir e ver aqui com vocês. Olha! É de plástico. Ai, não gostei. Desnecessário, não precisa. Ai, mas é bem bonitinho. <risos> Isso que é um aplicador, entendeu? Para ele facilitar, quanto menos você entrar em contato com o seu sangue, melhor é isso que eles querem, meninas. Será que tá aparecendo? Não, não, não, não, Não adianta. Ai, quero ser blogueira e não dá, uhum. saco! Aí tu empurra aqui, conforme vai empurrando aqui, up, entra, deu, foi lá para dentro. Aí tu só vai pegar e tirar esse plástico e jogar na não, latrina, não, não, mentira. É que na hora que tu coloca, o dedo suja de sangue. Vai, vai, vai, vai. E aí, tira o dedo sujo de sangue e lava a mão. Esse aqui é pra mulher não entrar em contato com o sangue. Vai ter um monte de gente falando, ai, Tata, que nojenta, nossa, esse negócio é maravilhoso, é pra não entrar em contato com... Eu sei, eu sei, eu sei que tem pessoas que tem muito nojo, que não conseguem, ou que, sei lá, desmaiam quando entram em contato com o sangue, eu sei. É só assim, minha opinião. Simplesmente minha opinião, um vídeo cheio de opinião aqui. Vão comentando aí, vocês conheciam ou não conheciam todos esses métodos? Esse aqui, gente, paixão, amor, carinho, é tudo que eu digo que eu senti por ele, assim como o do copinho ali. Um absorvente de paninho, muito lindo, por sinal, olha essa estampinha. E aí, tu vai usar ele igual o absorvente convencional que eu mostrei ali com abas, só que ele vai abotoar na tua calcinha, ó. Tu vai botar aqui, fingir que isso aqui é minha calcinha, tá? Depois tu vai tirar, vai lavar ele no banho, vai lavar ele aonde tu preferir lavar. Se quiser esterilizar, dá pra esterilizar também. E pronto. Nossa, muito legal, muito legal mesmo. E eu chocada comigo mesma de nunca ter usado um absorvente de pano. É, todo um processo, autoconhecimento. Não adianta ficar falando de autoconhecimento, autoconhecimento, às vezes a gente não conhece nem o nosso físico. Isso aqui também é amor, né? Só amor, o que é isso aqui? Uma calcinha absorvente. Uma calcinha absorvente. Vou usar ela e ela vai absorver. Ela tem um tecidinho diferente. Parece um biquíni, a, a malinha de fora. Não, não, parece uma malinha de calcinha mesmo. E a parte de dentro, ela é mais grossinha. Sem precisar usar outro absorvente, só bota ela. E aí, no final do dia, quando chegar em casa, tira ela e lava maravilhosamente com esse aqui e bota pra secar. Isso aqui, tinha eu mostrar pros meninos. Isso aqui é um absorvente noturno. Por quê? Porque durante a noite, a mulher passa, além de ela estar tá deitada e às vezes escorrer mais... Ela passa muitas horas sem ir ao banheiro trocar o absorvente. Então, o noturno ele é bem maior do que aquele outro. Esse olha é, pra só descobrir quando tá com ele frio, é... né? Esse... O negócio Esse aqui, ó. Dizem que antigamente os primeiros absorventes, sério, eles vinham aqui de cima até lá, oh, lá atrás, né? assim, uma coisa gigantesca, bem uma fraldona mesmo, pra não correr risco de escorrer uma gota de sangue para né? Tem mulheres que o fluxo é tão intenso que daí usa de dia também. Uso noturno vou... de não, dia. Mas... Esse aqui, ó, ó, só pra vocês terem noção, é do tamanho do oh, meu ó, mantebrado. aí. Estileira. Porque vão é saber pra quê? Pra quando vai maquiar, precisa de um negocinho para botar aqui para segurar os cabelinhos. Ele é bom que ele segura. Mentira, péssima ideia. Nossa, Nossa. grudou tudo. <risos> podia ter terminado o vídeo sem fazer isso? Podia, podia. Tem mais, tem mais. Calma aí que o vídeo ainda não terminou. Tem mais. Ó, ficou uma bem normal. esse aqui é um AB normal. Esse aqui é maiorzinho. Olha só, lembra que eu tinha mostrado o outro que era menorzinho? Esse aqui é pra fluxo pouco. Esse aqui é para muito fluxo. Super, ó, a diferença. OB não tira virgindade de ninguém, eu lembro que quando eu era adolescente eu ficava, nossa, será que se eu usar o OB eu vou perder a minha virgindade? Não, tá, não, OB não tira virgindade de ninguém. E no início e no final, normalmente, a gente usa um, eu né, Usa um Carefree, que é esse menorzinho aqui. Que tem, pode ser absorvente diário também, que é acho que é o nome da marca, né? Esquece que eu falei. Então, para quem achava que absorvente é tudo igual, não é, não. Olha só a diferença. Qual que dá para usar na água? Ah, tá, tá. Qual que dá para usar na água? Ah, eu tenho um homem aqui fazendo perguntas, gostei. Ah, o AB. O melhor para ter para praia é usar que é interno, né? Aí não molha. Todos esses aqui, quem já usou um? Nossa. Ixa incha muito boia. nossa boia nossa. rola eu, eu já vi absorvente boiando no mar é triste e, e além, é triste por dá? poluir a natureza tá talvez role uma coisa muito úmida com sangue ali role uma e sai na água, uma assim, coisa né? meio <risos> Agora é o seguinte, eu quero que você que já passou um perrengue aí com a sua menstruação, quem nunca, né? Quem nunca? Rola todo mês o um negócio, como que a pessoa passa uma vida e sai safa, sem assim, nunca ter passado uma situação embaraçosa com a menstruação, impossível. Se tu nunca passou uma situação embaraçosa com a tua menstruação, não tem nenhuma história engraçada, nunca passou nada assim, cara, até alguma coisa de errado na tua vida. Vai lá no meu Instagram, meu arroba é esse aqui, me conta por DM, a situação me conta eu vou ver quais são as histórias vou ler e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo lendo elas acho que vai ser um pouco engraçado eu tenho eu particularmente tenho uma situação uma história bem engraçada para contar posso contar em vídeo enfim meninas se respeitem TPM não é invenção da nossa cabeça são muitos hormônios aqui dentro vai rolando um ciclo aqui dentro enquanto vocês é tudo que ó tudo linear aqui a gente é em ciclo então tem dias que a gente está muito bem tem dias que a gente está muito mal de verdade quando a gente não quer entrar em contato com a nossa menstruação quando a gente não quer entrar em contato com a nossa TPM, com o nosso choro, com a nossa raiva, com a nossa, ai não, eu tenho que fazer isso porque eu tinha marcado de ir e agora eu não vou cancelar a minha praia, eu vou e ponto a gente não tá se respeitando, então, né? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu pretendo fazer muitos outros vídeos experimentando coisas, então deixa aqui nos comentários uma ideia. Não esquece de deixar o um like, cara, porque o único jeito de eu saber que vocês estão gostando dessas mudanças no canal é vocês deixando o like e comentando, beleza? Os vídeos de relacionamento e de conselhos não vão acabar, não se desesperem. Eu vou continuar fazendo conteúdos assim. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!